Quem já me acompanha há algum tempo sabe que eu venho pesquisando muito a, a escala de frequências né, do David Hawkins, e eu venho me aprofundando né, nessa, nessa temática, comprei, comprei até esse livro, é, Cura e, e, e Recuperação. E aí a, a grande questão é a gente entender que está aqui, está no pacote, né? pacote de dados que você carrega, que nós carregamos. Esse pacote de dados é que vai influenciar diretamente nos nossos resultados, entendeu? Ah, não, mas eu não recebi isso do meu pai, meu pai não tinha essa consciência, então olha, não vai botar culpa nos pais, né? Então, primeira coisa, você precisa parar de culpar seus pais, culpar o mundo, culpar seja lá quem for, entendeu? Nós recebemos dos, dos pais o que foi possível para ele nos dar. Da mesma forma, eu dei para minhas filhas o possível, o melhor que eu pude dar, né? Então... A primeira coisa é seja responsável pela sua vida, assuma a responsabilidade pela sua vida. Tá? Então, sem alto, sem alta responsabilidade, não dá, porque você está com uma, uma, você está dependendo das outras pessoas. Então, seus resultados só podem melhorar se você se transformar uma pessoa melhor. Eu não posso fazer isso por você, ninguém pode fazer isso por você, ninguém deve fazer isso por você. O que eu posso fazer é inspirar você a ser uma pessoa melhor. Mas você que toma a decisão. Eu posso dizer, olha, é possível, sim, viver sem remédio, tomar 30 anos sem dependência química, sem medicamento. Então, pô, sou um ser humano como você. Já fui uma pessoa dependente também. Então, se eu conseguir, você consegue. Agora, você precisa se autorizar. Só você pode se autorizar a isso. Eu não posso fazer isso você. E nem devo fazer isso por você. Então, a grande questão é, é, é, é, primeiro, entrar nesse campo da autorresponsabilidade. E a autorresponsabilidade, gente, ela só vem com autoconhecimento. Ela só vem com investimento.